O caso da igreja a ser demolida aqui no bairro Serra Verde em Esmeralda acabou ganhando outros viés. O problema é que a igreja em si tem o seu próprio processo judicial, mas o bairro também tem vários problemas. Estamos falando do Serra Verde 2 ou do Serra Verde 1? É, do Serra Verde 2, 2, porque aqui é dois. Valeu! Okay. Bom, eu não estou falando, eu, eu não vou falar nem do Serra Verde 2 e nem do 1. Eu vou falar do compromisso. Okay. O que é o compromisso? O compromisso se dá quando eu faço um loteamento e vendo ele. Me diz 60 pagamentos. A pessoa me pagou a última parcela. Existe um documento que, é uma, que chama minuta. Okay. A imobiliária tem por obrigação dar essa minuta. Essa minuta vai encaminhar ao cartório. Okay. Eu vou até o cartório, aí vou pagar o ITDI, eu fazer, tirar as cestidões e a cestidão nem é minha conta, é a conta do dono da imobiliária. Aí o cartório lava, e vai lá e assina a escritura. O que não aconteceu aqui. Esse fez o loteamento, o loteamento aí conseguiu uma aprovação que a gente não sabe como, mas antes dele conseguir essa aprovação já estava vendendo lote. Isso é legal? Não. Eu posso vender o loteamento sem ter aprovado? Não, não, porque para você, você não pode vender porque você não vai ter condições de dar estrutura no futuro. É o que está acontecendo aqui. Então o que acontece? Eles compraram. Quando foi na hora de pegar a escritura, eu, ele não tinha escritura para dar. Nós temos um caso aqui de pessoas que comprou e pagou à vista. Quando a prefeitura, ele alega para a gente que aprovou, como ele te mostrou um documento lá, falando que aprovou, mas só que tem aprovação e tem revogação. Então, quando a prefeitura revoga um documento para você, o que, que a prefeitura está querendo? É te dar uma lista de exigências. Você sabe por que, que foi revogado? Não. É não, por quê? Eu, eu, eu não posso falar como propriedade, mas posso suspeitar pela minha experiência. Ok. Quando a prefeitura revoga a aprovação do loteamento, porque na lei que ele fez isso aqui, foi na lei do INCRA. A lei do INCRA não exigia nada, bastava abrir rua e vender. Mas ela exigia uma coisa, exigia área verde e área institucional. Okay. Mas para que era essa área verde? Era para a comunidade criar ou a prefeitura fazer ali uma área de lazer, é. parques, é. é, creches... Escola e área institucional para escolas, é, de, é, aí entra um detalhe. Desta área institucional, ou da área verde, a prefeitura tirava uma parte de terra e doava para as igrejas tem construírem ali. Te leva em vários bairros que tem a igreja construída dentro de área verde. Isso não aqui, aconteceu aqui no Serra Aqui eu gostaria que o senhor Clóvis nos mostrasse onde ele deixou a área institucional, institucional e onde ele deixou a área verde. Eu só gostaria que ele mostrasse, porque eu já andei aqui no bairro muito aqui, eu ando aqui muito e até hoje não consegui ver essa área verde onde ele deixou, porque tinha que ter essa área verde e era institucional, ele, ele não deixou. Okay. 70% das pessoas compraram e pagaram integralmente e ele não deu estrutura, 70%. Teve algumas pessoas que não pagou e eu também não pagaria, por quê? Como é que eu vou pagar uma coisa que não existe? Vai na prefeitura, tira uma certidão. Não existe o bairro. Vai no cartório, vai no cartório, cadê? Não existe o bairro. Se não existe o bairro, eu não posso pagar aquilo que não existe. Entendeu? Esse documento aqui é do cartório de registro de imóveis de Esmeralda. Ele é exatamente 14 de junho de 1999. Está okay. aqui o documento. O cartório de registro de imóveis de Esmeralda deu um documento que o bairro não existe. Agora, recente, fomos lá pedir documento também, eles falaram a mesma Continua coisa, o pai não existe. E ele quer cobrar, cobrar o quê? Quando fomos lá conversar com ele, a minha esposa falou para ele assim, aí ele pegou e falou assim, não, a escritura é tranquila mas vamos por parte. Aí a minha esposa falou assim, mas um é falou assim, mas, falou, mas eu comprei e paguei, você me fez que é essa obrigação, peraí, ela cumpriu a obrigação dela, todos os moradores que cumpriu mas e a sua obrigação? Os seus direitos começam e os meus terminam. E vice-versa. Que okay. Que dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tá. Eu me vi no direito de responder, sendo que estava no meu face. Okay. Falei para ela assim, se realmente conhece de perto o proprietário e sabe que ele é um homem de bom coração, já deve saber também que ele, há mais de 20 anos, vendeu vários lotes aqui no Serra Verde e não entregou escritura para ninguém, assim como o meu lote que está quitado e de vários vizinhos que pagaram e não receberam escritura nenhuma, somente um contrato de compra e venda. Então lhe digo a mesma frase, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ela continuou, se eles tiverem realmente pago o lote e você também, Pode vir aqui na imobiliária, que eu tenho certeza que você terá a sua escritura. O que tem no escritório aqui é um número de mais de 80 inadimplentes que já estão na justiça também, que não pagaram seus promissórias e construíram casas naquilo que não pagou. É o que ela falou. Aí eu respondi para ela, vou ir amanhã, então, buscar minha escritura. Tá muito apagado. Eu falei, vou ir amanhã buscar. Ela falou, ok, traga os comprovantes que provam que você pagou tudo, sabe o endereço? Eu respondi para ela, eu conheço há mais de 20 anos, eu sou endereço há mais de 20 anos. Ela falou, então pode vir. A justiça está muito lenta. E eu fui, chegando lá, ele discutiu com a gente, discutiu, falou que... Eu falei, oh, eu já paguei, tem mais de 22 anos que eu já paguei o meu, tá tudo pago, tem todas as promissórias aqui, tá escrito aí, eu falei, tá escrito aqui. Eu falou, tá então você fez mais que sua obrigação? de ter pago. Eu falei com ele assim, então o senhor também tem a obrigação de estar tá passando para a gente a escritura. A obrigação foi aquela confusão, um bate-boca, que a gente não merecia aquilo de jeito nenhum. Nós pagamos, suamos, tiramos dinheiro de fazer compra, a gente pegava e pagava as prestações. Faltava alguma coisa, mas a prestação estava em dia. No entanto, ele chega para mim e fala, você fez mais sua obrigação? Eu fiz a minha obrigação e é a obrigação dele. A questão do loteamento. É, o que acontece, nós tivemos lá realmente né? Nós fomos exclusivamente Para conversar sobre loteamento Porque, lembrando que O Henrique disse que alguns ficaram inadimplentes Em relação ao pagamento beleza Só que eles ficaram inadimplentes porque Eles perderam a esperança de documentação Porque A venda desse loteamento que foi feita em forma de, de Nota promissória, se não me engano Não é isso? As pessoas iam pagando Só quando eles viram que a documentação Não saía eles pararam de pagar Mas pararam de pagar não foi porque por maldade, Intensão. não, foi porque o documento não saía. Então foi por isso que, foi por isso que eles pararam de pagar. Nós estivemos lá, foi muito desagradável a conversa com ele. Chegou num dado momento lá que ele chegou até. A, a, a, levou a mão na pé da face da, da Ilza, né? todo mundo que estava lá viu isso. Nós saímos de lá. Para você ter uma ideia, nós saímos de lá, fomos direto para a delegacia e fizemos um boletim de ocorrência. Fizemos o um melhor em relação a isso. No dia seguinte eu saí daqui. Fui em Esmeralda na prefeitura para saber em relação. Vocês têm essa aí? É, tem. Saindo daqui, eu fui no dia seguinte lá em Esmeralda para saber em relação aqui o Serra Verde, o mapa do Serra Verde. O mapa do Serra Verde só consta da rua 1 e da rua 2 e 3 para trás. Esse, esse lado aqui não existe. Existe aqui uma, uma faixa aqui chamada Vila Esmeralda, que é esse meio aqui onde tem as casas germinadas. O restante, tudo não existe. É, você está me dizendo o seguinte então, mostra lá, por favor. Aqui nós temos uma igreja, Rua 2 ali. O Serra Verde mesmo que existe lá em Esmeraldas, é, é dali dois, pra lá, Rua 2. É, rua 2, Rua 3 para tá baixo. Rua 3 para baixo. Essa rua aqui é a 3. Essa aqui é 3. Essa aqui é Essa três. Aqui três. a 3. Aqui ali é 2, desce. Okay. Dali pra lá. Daqui pro Serra Verde, 2, um vamos dizer tem assim? Tem um meio chamado aqui que é Vila Esmeraldas. Existe. Isso aí está okay. registrado. Por o restante do que... é seu loteamento, desse lado aqui, e aquela parte de baixo, Rua 12, 13 ali. Não existe mapa desse, desse Essa aqui. parte de trás aqui existe? Que é, atrás essa a igreja? parte de trás aqui existe, se não me engano, um, um outro tipo de mapa. Porque aqui já tem um outro nome. Já não é Serra Verde mais. Ah, tá. É mesmo? Okay. E, Tirei uma outra planta e lembrando que, se você pegar Nossa. e olhar as, as divisas direitinhas, olha lá. As divisas direitinhas aqui, uhum. é, ele, ele, ele alega em relação ao terreno aqui, né? 15 metros, lembrando que 15 metros pra, da, da BR, 15 metros pra cá, tudo é DR. Então, há uma incoerência muito grande na fala dele em relação àquilo a, a, que ele falou conosco, a conversa que ele teve conosco lá naquele dia. Tá. Tem lote aqui, já quitou. Aqui nós temos só alguns, né? É, alguns. Okay. É. Todos vocês moram aqui no Serra Vita. Não tem escritura. Está quitado com o imobiliário. O meu não tá quitado, tá, porque eu fui a última pessoa a comprar no roteamento. Só que acontece que acontece? Quando eu fui pagar a prestação, ele não tinha promissória. Aí eu peguei, aí mandou que passasse depois. Aí eu passei dias depois, não tinha promissória. Aí depois então foi no outro mês que eu fui pagar, e eu pagava o mês de 94 e o mês de 98. Pagava duas prestações no mês. Aí ele pegava e falava que não tinha promissória. Aí o pai dela estava lá também reclamando. E ele pegou colocado, eles não vão dar dinheiro mais para esse homem não, não vai pagar mais não. E eu falei, parei de pagar. Mas quando eu parei de pagar, porque, por esse motivo. Eu não tinha muito conhecimento com todo mundo, mas ele já estavam quase, com os terrenos quase tudo pago. Só que o meu, infelizmente, eu tava, dado. Entendi. Mas ele não dava, nem eu a Eu não tenho como provar que eu paguei. Dois meses. Naquela época não tiveram, porque era mil reais, um milhão, muito. Né? Exato, exato. Na época, ele pedia mil reais de, de, de, de depósito, de, de entrada. Né? Eu dei 10 milhões de entrada, eu dei recibo um recibo. Na época eu dei 10 milhões de entrada. E aí eu fiquei brava por causa desse motivo, que ele não, não era... Não Chegou passava. no impasse, que você pagava, mas não tinha o recibo ele não me dava o mais, me dava E o pai dela estava com o mesmo problema lá também. Aí eu pedi parei de pagar. Ah, a única coisa que eu tenho que falar é que... Seu nome é? Diná. Diná. Sou moradora do bairro, né? Quantos anos você mora aqui? Tem 25 anos. 25 anos. Vai fazer 25 agora, o mês e que vem. Você comprou o seu lote na mão da imobiliária territorial? Sim, senhor. Ok. E aí, como é que foi o processo? O, o que eu achei que era correto, né? O mais certo, assim. Fomos lá e comprou, assim, achando que estava fazendo o certo realizando um sonho, né, e colocando todo o nosso sonho lá nesse lugar. Okay. E achando assim, né, tá fazendo tudo certinho, bonitinho. E o que, o que eu desejo, o que eu quero hoje é que o Mino, é o Mino, eu acho assim que ele tem que fazer o seguinte, é, pelo menos, no mínimo, orientar a gente, o que que tem que ser feito, né, e propor com a gente, arcando isso, né, porque a nossa parte já foi O mínimo que ele pode fazer para a gente Para dar um pouquinho de tranquilidade para a gente É ele é, assumir essa ação aí E dar para a gente esse documento A escritura do lugar, né? Isso Tá certo você é? Ela é minha Eu filha. Sua filha. É, é. Exatamente. Ah, então, Ela veio vive cá. lá na mesma casa. Ela vem pra cá há né? seis anos, exatamente. Eu vim bem novinha, né? Como minha mãe disse, né? Tinha toda uma expectativa, um sonho, né? Em 1980, casa própria era para poucos, sim. É, então a gente saiu do aluguel, veio para cá. Era um bairro novo, tinha pouquíssimas casas, mas todo mundo, né? De alguma forma construindo sonhos. T Tiveram mais Dois X meus também que adquiriram aqui. E eu assisti tudo isso. Hoje eu não moro mais aqui, mas essa, esse impasse ainda continua. E vim aqui, né, é, junto com a minha mãe, para dar uma força. Porque realmente, por mais que eu não esteja aqui, eu me preocupo. Sim. Né, claro. E acho que justo é justo. Correto é correto. E a justiça tem sim que, né, que, que colocar as coisas da maneira certa equilibrar. E fazer o melhor para quem cumpriu com o seu papel. Senhor Henrique, se eu quiser hoje, se eu for o dono de, um, de uma casa aqui no Serra Verde, eu posso pegar essa casa e financiar, vender ela para poder outra pessoa pagar pela caixa, por exemplo? Sem chance, você não tem a menor chance, por quê? O primeiro documento, igual eu apresentei, é, o primeiro documento é registro de imóvel, você tem que pedir a matrícula atualizada. 72 é de ônibus, e aquele móvel que está construído ali, ele tem que ter planta aprovada e baixa de habites. Nada disso ninguém tem. Não, nada disso. Nem se eu quiser comprar um lote, que é, tem alguns bancos que financiam lote. Se eu quiser comprar um lote aqui financiado, por qualquer instituição eu não consigo, porque eu não tenho estrutura. E contrato de compra e venda, desculpem, mas contrato de compra e venda, ele não vale praticamente nada. Os que valiam alguma coisa era aqueles antigos da Comitê, que eram registrados no cartório. Isso aqui não dá registro, que o bairro não existe. A Gina comentou ali agora, só que nós... nós... Aí, você está me dizendo uma coisa é, grave no processo de compra e venda. Se eu... Vamos colocar a situação hoje. Eu vim aqui comprar o lote de sua mão de compra e venda. A gente não consegue colocar isso no cartório para ter valor legal? Não, desse bairro aqui não, porque o bairro não é registrado. O bairro, Entendi, é o, bairro é por... o bairro não é reconhecido. O bairro não é reconhecido pelo município. Você também é morador aqui do bairro. Quantos anos? 17 anos. 17 anos. Você também comprou o imóvel comprei. na mão da territorial? Não, eu comprei a, a casa já. Já, comprei a, a casa, já tinha a casa já. Ok. Mas já tem tudo, como certinho, compra viver, documento. Certinho. Você comprou de terceiro, vamos dizer assim. Sim. Alguém que tinha comprado na mão dele. De... Já estava quitado. Já estava quitado. Okay. Você tem essa documentação? Ah, tem um certinho, né? okay. seu nome completo? rolando Leite. Rolando leite. Tá. É... E aí, você já tentou obter essa escritura? Já. Agora a moça falou para ela que nós lá, que ela podia ir lá, que ela não vai ter escritura. Então nós fomos lá, com certeza, pegar a escritura. Estamos chegando até alegre, rindo, até os dias, o povo pegar a escritura, bacana. Mas quando chegou lá não foi totalmente que isso aconteceu, foi totalmente Entendi. diferente. Entendi. Entendi. Então você ainda não tem, escritura, não no tem escritura Tem perspectiva de alcançar esse documento? Vai, não, porque não quer, né? Vamos ver, né? Tá certo. Pelo amor de Deus. E você é o? Claudemir, é, tem seis anos que eu moro aqui. Seis anos que eu moro aqui. O meu caso é igual ao dele. Eu comprei já de terceiro. Okay. Só que eu tenho toda a documentação, o recibo, o contrato da entrada, né? Que na época o senhor lá comprou, ele deu 29 mil de entrada cruzados na época. E 53 e três né? parcelas, no um valor de mil e cruzados, okay. aí, aí eu tenho tudo comprovado. Mas também tem que olhar o lado da, pre da prefeitura, porque a prefeitura, ela colocou né, a infraestrutura no bairro, ou seja, tem água, tem luz, asfaltou, uhum. a prefeitura podia olhar para o nosso lado, porque ela está deixando de arrecadar dinheiro, o imposto, né? que nós estamos deixando de pagar por falta de escritura. Isso acaba criando um outro impasse na comunidade, né? Como é que vocês vão cobrar da prefeitura, por exemplo, melhorias, hum. se a conhe... comunidade não é, reconhecida, não é reconhecida e a minha prefeitura também não tem como cobrar o bairro, porque não existe, não né? reconhece o bairro. <risos> por que, que a prefeitura não legaliza isso aqui? Porque não existe uma planta lá com, com devidas obrigações, a partir do momento que ele apresentar uma planta lá, pagar as multas que ele é devido, com certeza tem multa, eu tenho certeza que a prefeitura vai aprovar o loteamento. Mas cabe ao Clóvis fazer. Ele que é o dono. Aqui, tem contrato de compra e venda aqui que ele vendeu. Pode assim em relação à prefeitura. Bairro, é o que eu estava conversando com o Antônio aqui. Existe um, um plano diretor do município, é, existe uma aprovação da, da regularização fundiária. Okay. Se a prefeitura entrar... Com essa lei de regularização fundiária, aí sim, ela pode aprovar o bairro e fornecer documentação para cada morador. Mas só através da regularização fundiária. Né? Okay. Que está no plano diretor, mas vai acontecer, talvez a gente não, não Tem tenha tempo é. para isso ainda. Okay. Seu nome é? Aline. Aline de que? Aline Cristina. Tá, okay. Você também é morador do bairro. Há 24 anos. Você é de um ou dois? Um, dois. Dois. Dois. dois. dois. dois. dois. É. Ok. dois. É, bom, como, é, como foi a sua situação, a sua história aqui? É, eu, quando vim para cá, nós, né, mudamos para cá, eu vim com 15 anos, então, tem 24 anos, eu estou com 39. Ok. Então, meus pais já são, fale, já são falecidos, é igual a, a nossa amiga Esther falou, na época que, no dia que o meu pai estava lá, nós temos promissórios lá em casa, meu pai falou igual a, a amiga Esther falou, entendeu? Ok. É, então, assim, o que for preciso fazer, nós vamos fazer. Não porque agora eles são falecidos, a minha mãe tem poucos meses, né? Sim, Faleceu, preciso de regularizar, então, Só que agora precisa. nós vamos seguir em frente. Ok. Entendeu? E com certeza, a gente quer coisa boa pra nós. Claro, tem que regularizar. Com que chegar, certeza. Né? E nós vamos procurar saber. Meu nome é Noé Jotelinho de Melo Eu comprei o lote há 30 anos atrás. Na época, valeu 110 mil cruzados novos. Okay. Aí, paguei ele 110 mil, dinheiro vivo. era cruzado. O senhor comprou na mão da Territorial? É isso. Com o senhor Clóvis? Com o senhor Clóvis? Na Clóvis, época. Na okay. época. Aí, eu segurei na época 10 mil cruzados novos, para poder pagar ele com 90 dias. Para ele me dar a minuta, para mim poder ir em cartório, aí fazer a minha pizza ou a escritura né só então, se dá aí daí um tempo eu voltei lá paguei os 10 mil cruzados novo dentro, da, dentro do prazo estabelecido combinado e falei com ele assim ô Clóvis, agora você me dá a minuta para mim poder procurar o cartório para mim poder fazer a minha escritura aí você já pôs há 30 anos e essa minuta nunca chega Verde hoje está habitada ele vendeu, ele vendeu ela ele vendeu ela que a área verde é nos fundos da minha casa a minha casa aqui é a parte do bairro essa aqui a parte do bairro a área verde é a área 14 então aí, vamos aqui essa aqui ó. essa área 14 aqui tinha sido apresentada você está me dizendo isso isso que essa área 14 aqui teria sido apresentada como área verde, área verde do bairro área verde do bairro e foi vendida foi vendida essa essa área era para ser feita para o colégio que foi falado comigo, colégio, posto médico, é, praça, era para ser feita nessa área aqui, aonde que ela mora, Orlando. É, Vocês compraram o você um lote então nesse local que ele está dizendo é, aqui que seria a área verde da planta. Verde. Então nessa altura, nessa altura aí ninguém tem escritura e o Clóvis pode de bonzinho e nunca foi bonzinho. Isso aí eu posso provar que ele não foi bonzinho. Até o imposto mandado para mim, na época, eu feito bobo, eu dei mais 50 reais. 50 cruzado novo. Ah. E está e tá aqui. Está aqui. R$ 49,50. Pagamento e a... do IPTU. É, pagamento do IPTU. Época. Na época. Certo? E atrás dessa porinha aqui está a última promoção que eu paguei dos 10 cruzados. Em 30 de dezembro de 87. Foi pago 10 mil cruzados novos? Ou era cruzados? novos. É, não era só cruzado? Ok. Certo? É. E nessa altura nós ninguém tem a documentação legítima. Se na comunidade que nós queira vender, se a minha casa valer 200 mil, ela não tem a mil vale 100. Não tem. O valor dela é baixíssimo. Isso todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. E aí, por exemplo, aí eu quero vender. A Caixa vai financiar a minha casa para você. Certo. Quando chegar lá, ela tem a Vitz, Ela não tem. Então a Caixa não financeia nada que não tenha documento próprio. Próprio e registrado. Eu sou invasor. Todo mundo aqui é considerado invasor. E eu já corri atrás disso para onde você pensar. Eu já fui para o Betinho, já fui para o já fui para o já fui para o Mário Campos. Já fui para todo lugar e você não consegue. Oh, o sentado pra ele assim, ô oh, Cláudio, vem cá, deixa eu falar com você agora. Todo mundo tinha falado. Eu falei, ô oh, eu paguei à vista e segurei 10 mil cruzados novos para poder pagar com 90 dias. Ele virou para mim, você fez sua obrigação. Desse jeito para mim. E aonde tá? Aí ele falou assim, ah, eu vou te dar esse papel aqui, não sei o que que tem, não sei o que, vai lá nesse não, não adianta ir lá. Isso é perda de tempo, é perder dinheiro, andar atrás de. Você vai nadar, nadar, nadar, e nem na areia da praia você não chega. Eu quero deixar bem claro que a gente não estava mexendo com, com escritura, com nada. A gente estava quieto, quieto, há anos. A gente nem falava mais de escritura, mas não comentava mais porque a gente sabia que era assim, tipo um caso perdido.